Completamos um mês de trabalho nesse ano de 2023, vamos identificar alguns pontos que temos que evoluir é, é sabido por todos que nos acompanham que perderam uma boa parte do elenco pois a idade estourou, eles têm que seguir a vida deles, a gente costuma falar que se não der certo no futebol mas tem que dar certo na vida, como cidadão de bem. Quatro semanas produtiva, né, onde a garotada se entregar ao máximo. Na primeira semana é, sempre colocando dentro da nossa metodologia de trabalho, que é uma semana de readaptação, né, não adianta você dar uma carga pesada a garotada, a gente faz esse trabalho de readaptação, na segunda semana, é, introduzimos muito a parte técnica, física. É, Para mim, nós do sinal Nova acreditamos que o jogador tem que estar sempre com a bola no pé. E já na terceira semana, já colocamos alguns conceitos táticos. Conceito esses que, por ter alguns alunos novatos, é, temos alguma dificuldade, mas é normal, estamos aqui para isso, para fazer a garotada evoluir, desenvolver e potencializar cada vez mais eles. semana, é, já começamos a introduzir um coletivo, porque é hora de a gente colocar em prática é, tudo que vem sendo trabalhado para que a cada dia mais a gente possa estar aperfeiçoando, a garotada possa estar entendendo o porquê a gente rala no dia a dia, a gente trabalha no dia a dia. Existe toda uma, uma preparação para aplicar o treino, para a a nossa sessão de treino. E isso nos facilita, facilita o entendimento dos do meninos, que eu costumo falar que não é só entrar em campo, eles têm que entrar em campo, ter o prazer de jogar e entender o que vão fazer. Entender porque ganhamos, entender por que perdemos, entender porque empatamos. Acho que é um processo de formação, um processo que... que nos ajuda e ajuda eles a, a nos... reconstruir e a evoluir cada vez mais. Temos uma competição muito difícil em fevereiro a terceira Copa de Base onde nós estamos inscritos na categoria sub-17 e acredito muito que até o dia da estreia vamos estar com um elenco completo e preparado pois o CT9 vem trabalhando forte na parte do de formação de base aqui na cidade de Feira de Santana a garotada vem desenvolvendo bom o trabalho. Espero que eles possam mostrar bem de campo, respeitando a todas as equipes. Mas pode ter certeza, vamos entrar numa competição difícil, como eu já falei, mas com a intenção de chegar ao nosso objetivo final.